Muito obrigado a todos, ah, sem mais delongas, é, em relação a esse segundo painel do primeiro seminário sobre diplomacia e inovação científica e tecnológica, eu devo dizer que é uma das questões centrais hoje de qualquer ministério, é, é um desses conhecidíssimos temas transversais, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles têm a pretensão de abarcar praticamente todas as áreas das atividades humanas e, e das ciências, e, e, seguramente, é muito importante conhecer a visão de cada um dos operadores desses temas na política internacional. Eu tenho, portanto, o prazer de é, chamar para se expressar sobre o assunto um dos maiores especialistas no, no tema, uh, o secretário Jair Bittencourt, que acumula vários saberes, com o saber de operador político, mas também de uh, acadêmico, é, e, per, e uma pessoa que tem uma reflexão é, bastante conhecida na área sobre o assunto. E tenho certeza que é, introduzirá com, com grande pertinência o nosso tema é, é, do segundo painel. Muito obrigado, secretário. tem a palavra. Bem, o nosso documento básico sobre e tecnologia é a nossa Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, 2016 2022, ou seja, ela abrange um período maior do que as estratégias anteriores, que eram de quatro anos, no sentido de que tem uma visão é, temporal mais larga sobre os aspectos que estão relacionados a ela. Os desafios são recorrentes, vários já se manifestaram aqui sobre eles, em alguns momentos eu volto a eles, são a multidisciplinaridade, a sustentabilidade, a inovação e a tecnologia. Então, esses são os grandes desafios que atravessam praticamente toda a estratégia. E os pilares dela, na realidade, são educação e pesquisa básica. E por que os pilares são educação e pesquisa básica e não tem na estratégia, em nenhum lugar, um item educação ou um item pesquisa básica? São educação e pesquisa básica porque a raiz de todo o sistema, a âncora dela é a educação. E a educação aí em todos os níveis, inclusive educação formal e educação social. Muitas vezes o indivíduo tem uma boa educação formal e uma péssima educação social. E nós comparamos sempre a parte de educação e pesquisa básica com o vegetal. O Vegetal, ele começa com a raiz, é o que fixa ele no solo e o que vai o alimentar de nutrientes. Então, esse é o primeiro dos pilares. Segundo, depois da raiz, o caule. E o caule aí representa a pesquisa básica. Quer dizer, uma boa educação gera uma boa pesquisa básica. A partir dos dois, aí surge a inovação, surge a tecnologia, então são galhos, são frutos, mas que só surgirão a partir de uma boa educação, uma boa pesquisa básica, e o sonho é ciência, tecnologia e inovação como uma política de Estado, e não como uma política do governo. No momento em que ela toma uma dimensão de política de Estado, cai a visão temporal e se consegue atuar de uma forma mais larga. Os documentos dessa política... Não vou detalhar, são documentos que nós já conhecemos de longa data, inclusive documento da mobilização empresarial para a inovação, da Academia de Ciências, Fórum Mundial de Ciências, o um livro azul da última Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Ou seja, existe uma farta literatura, o que ela faz é dar uma visão mais concisa dessa literatura. E além de educação e de ciência básica, que não existem itens específicos, ela tem três dimensões que também não são especificadas. Essas dimensões elas atravessam todo o documento, que é a dimensão social, a dimensão econômica e a dimensão científica e tecnológica. Ou seja, não tem um aspecto de se agora é social, agora é ciência, agora é economia. Ou seja, essas dimensões são tratadas de forma harmônica na nossa estratégia. E 12 temas os vários que falaram aqui anteriormente, inclusive o presidente da academia, Luiz Davidoff, se refere a vários temas deles. São 12 temas que são destacados como temas estratégicos, mas não são únicos e certamente que a inter-relação entre esses temas gera uma outra quantidade incrível de temas e de objetivos voltados à nossa estratégia nacional. Em 2015, a ONU lança a Agenda 2030 que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Essa agenda ela surge no momento em que nós estamos tra estávamos trabalhando com as Estratégias Nacionais de Ciência e Tecnologia. Ela surge em 2015, mas ela não nasce em 2015, ela começa a ser construída na década de 70 com a Conferência de Estocolmo. Essa agenda aparece na, na Rio, Rio 92, aparece de novo na Rio+, +20, então, e praticamente, surge a agenda do milênio e que foi considerada como uma agenda de cima para baixo e ela surge a partir de uma grande negociação da ONU com a assinatura dos vários países e ela tem seis eixos principais como foco. O homem, ou seja, a população, na realidade, o homem, as mulheres, as crianças, todos eles a população, o planeta, ou seja, a sustentabilidade, a prosperidade, que ele diz que ela só ocorre em harmonia com a natureza, a paz... Na realidade, para existir paz é preciso ter desenvolvimento sustentável e sem desenvolvimento sustentável não tem paz. E as parcerias. Essas parcerias, inclusive, estão muito bem representadas com um dos temas dessa reunião, que é a diplomacia na ciência. Então, essa agenda é uma agenda extremamente ampla, é uma agenda que tem 17 objetivos diretos, que vai desde o fim da pobreza até as formas de de parcerias e as formas de gestão para atender esses objetivos. E não só 17 objetivos, tem 169 metas. Ou seja, qualquer conhecimento básico de matemática mostra que uma matriz 17 por 169 é uma matriz extremamente difícil de ser manejada. Então, e esses objetivos eles não se encerram neles mesmos. Esses objetivos se inser, é, eles interagem entre si e dessas interações estão, talvez, a maior riqueza desses 17 objetivos colocados. E o Ministério, automaticamente, através da CEPED, que estava é, é, trabalhando na Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, a frente ela começa a entrelaçar a estratégia de uma forma de início muito tênue e depois mais intensa com esses objetivos. Então, uma das primeiras ações nossas nesse entrelaçamento foi a Secretaria de Políticas e Programas, Pesquisa e Desenvolvimento. Ela tem três diretorias e oito coordenações gerais. Essas diretorias, cada uma das diretorias fez uma leitura específica sobre os, os objetivos do desenvolvimento sustentável e cada uma das coordenações gerais encampou essas, é, cada uma desses objetivos. Então, nós passamos a fazer uma leitura da nossa estratégia junto com esses objetivos. E tem vários objetivos para reforçar. Além de ser harmonizar com a agenda da ONU, é uma, tem sido uma estratégia nossa de projetar a ENTIC para 2030. Então, nós, ela tem um foco em 2022, mas nós conseguimos projetá-la informalmente até 2030. Esse ano do segundo semestre, a Secretaria de Governo, em 29 de junho, ela divulgou a comissão nacional, do... é voltada, uma comissão nacional criada para implementar no país os objetivos do desenvolvimento sustentável. Envolve vários ministérios, envolve toda a sociedade civil, é uma comissão extremamente ampla, extremamente representativa, pois representa os governos nos vários níveis e representa a sociedade em geral. Tem uma crítica pessoal a ela. Os dois ministérios que têm maior capilaridade e melhores condições de implementar esse sistema estão fora que é o MCTIC, que envolve toda a parte de ciência, tecnologia e inovação, e o MEC, o Ministério da Educação, que tem realmente uma capilaridade nacional. Eu acho que ela ficaria bem melhor se tivesse a participação no seu comitê central de gestão, também do MEC e também do MCTIC. Mas não quer dizer que isso estamos falando no melhor. É uma boa comissão e vai trabalhar e fará um bom trabalho. Veja, reforçando a linha inicial... A agenda desse século, a agenda do século XXI, implica em pelo menos três eixos, sustentabilidade, interdisciplinaridade e inovação. Esses eixos requerem, de uma certa maneira, e esse é um grande desafio para o país e para outros, ela exige mudanças de atitudes significativas no setor governamental, no setor empresarial e, especialmente, no setor acadêmico, que deveria ser a ponta de lança da mudança, mas, na realidade, é o mais conservador dos três, dos, é, entre os três. Então, é preciso que se reveja esse sistema de uma forma harmônica, em que haja, inclusive, mudanças em relação a novos currículos, novas concepções, novas formas de instituições educacionais, novas instituições de pesquisa científica e tecnológica e, nisso tudo, onde predomine a criatividade e a, e a coerência intelectual. Então, esse é o grande objetivo e é o que pode servir de âncora todo nesse nosso modelo, ou seja, nas mudanças de setores governamental, empresarial e, especialmente, no nosso setor acadêmico. <risos> Algumas, é, alguns aspectos que eu vou colocar, outros já discutiram aqui, Aliás, o nosso presidente Luiz discutiu tudo, eu vou só <risos> apainando algumas coisas. Mas só para chamar alguma atenção. Quer dizer, a mesa anterior tocou bastante na Revolução Industrial em relação à indústria 4.0, e não tenho nenhuma divergência com o que eles colocaram. Só para lembrar dois aspectos. O Brasil perdeu a Primeira Revolução Industrial. Enquanto o mundo se modernizava, nós usávamos mão de obra escrava ou seja, o Brasil perdeu essa revolução, se atrasou nas outras, e eu espero que ela seja um dos pontos à frente nessa quarta revolução. Entretanto, alguns aspectos precisam ser considerados. Em levantamento recente, mostra que só 40% da, ou que 40% das companhias brasileiras desconhecem completamente a importância da tecnologia digital revela que 20, o, a produtividade de um trabalhador na indústria brasileira é 25% da alemã e 20% da Americana. Então, esse é um aspecto extremamente relevante quando se considera não só a conectividade, mas essa indústria. Segundo, a oferta de energia elétrica no país é instável, de baixa qualidade, afetando negativamente a operação de equipamentos. A minha área, o professor David Dobt é física eu sou químico, e nós usamos intensamente equipamentos e é um problema as quedas de energia. Por exemplo, é, trabalho de Salvador na Universidade Federal da Bahia que é colado à região do Carnaval. Atualmente já há alguns anos, a semana antes de Carnaval nós ligamos todos os equipamentos e só religamos uma semana depois, porque o uso intensivo no circuito lá é onde na barra de energia faz cair voltar. Quebra é uma mão de obra. Então, esse é um aspecto que a gente sente na pele. E, apesar dos avanços recentes, e temos avanços recentes, inclusive com a internet 5.G, que foi lançada recentemente, isso é ótimo, temos grandes limitações na transmissão de dados e imagens. Temos laboratórios, é, supercomputadores no país, mas não para de surgirem demandas por supercomputadores. e quando se diz, mas nós temos alguns supercomputadores, mas a transmissão de dados é lenta, e não permite que eu trabalhe no NNCC à distância. Não só para lembrar que essa é a meta, mas nós temos algumas questões básicas envolvidas nela. E, certamente, nessa revolução digital, o Watson aparentemente veio para ficar, a IBM apostou bastante nele quando vendeu a Lenovo para a China, e hoje é uma questão que já ameaça profissões de alto nível, como medicina, direito, e tem sido usado largamente, inclusive recentemente eu vi na imprensa que estava sendo usado pela equipe da Lava Jato para fazer conexões, rastrear, é, rastrear contas, ver onde anda o dinheiro, ou seja, o IBM, o Watson já chegou no Brasil e inclusive fazendo valer o nome dele nas aplicações recentes que está o Watson. Do outro lado, e nesse ponto eu acho que vale a pena se discutir bastante a ação da ciência e tecnologia, que é a organização da sociedade. Hoje se estima que nós estamos vivendo o início da sociedade 5.0. Ou seja, se acredita que a sociedade 1.0 era, há 70 mil anos atrás, um pouco quando nós éramos caçadores-coletores e quando começa a Revolução Cognitiva. E daí nós temos alguns avanços à frente. Temos a sociedade agrária, e leva praticamente 60 mil anos nessa transição, Daí a sociedade industrial, mas alguns aspectos que levam à formação dessa sociedade industrial, que vale ressaltar, é quando a invenção da escrita e do dinheiro, há 5 mil anos, que permitiu uma melhor comunicação entre a sociedade e é, organizou a parte de trocas, e, muito especial, a revolução científica no século XVI, que é considerada quando o homem descobriu a sua ignorância. Quando nós descobrimos, se achava que se conhecia tudo, que os livros religiosos continham todas as informações e, de uma hora para outra, com as grandes navegações, se descobriu um mundo novo, que não estava registrado em nenhum dos livros sagrados. Eu acho que daí em diante é que se avança a da sociedade da informação e para a sociedade 5.0. Sociedade que é considerada super inteligente, altamente conectada, extremamente conectada dessa sociedade e altamente colaborativa. Então é a sociedade que nós temos em construção, em que certamente essa colaboração farão ruir brevemente várias coisas que nós acreditamos hoje que são ótimas para o sistema. Por exemplo, eu não consigo estimar em que prazo, mas acredito que as patentes perderão utilidade, que a colaboração será tão intensa que não fará mais sentido uma proteção por patentes os muros, a separação entre os países, então tudo isso mudará. E essa sociedade 5.0, ela não é só super inteligente e altamente colaborativa, ela é uma sociedade com mais idade, ou seja, para não dizer que é uma sociedade mais velha. Hoje, no Japão, por exemplo, 26.7% da população do Japão é de jovens com mais de 65 anos. No Brasil esse número está entre 6% e 7% e a média mundial vai ser 20% em 2050. Ou seja, é um outro mundo. Precisa de toda uma nova modificação e uma nova reorganização com essa nova sociedade. E isso é só o começo. Se imagina que haverá vários outros avanços à frente. Então Avançando com essa sociedade, e eu já volto a falar nela, e a diplomacia em ciência, alguns aspectos, essas duas imagens, só é, o professor Luiz colocou isso de uma forma muito fantástica. Primeiro é para destacar a ação da TIUAS, que ele já tinha falado, e a TIUAS junto com a AAAS. Ela tem feito várias atividades, inclusive levando para a Trieste conjuntos de jovens jovens cientistas, extremamente jovens, para fazer cursos de diplomacia em ciência. Então, isso tem mudado. Brasileiras e brasileiros jovens têm participado desses cursos e é uma iniciativa fantástica nessa direção da diplomacia, com a TUAS. E o outro exemplo vai na outra direção. É um livro que saiu recentemente sobre diplomacia no século XXI, do Departamento de Estado americano, em que o Departamento de Estado diz que ele diz que a sua missão é, é fomentar e estimular um mundo mais pacífico, mais próspero, mais justo e democrático. Inclusive, em primeiro, para os Estados Unidos e depois para o restante do mundo. Essa é uma excelente notícia, e eu fiz questão de trazer para mostrar a importância da diplomacia nesse sentido. Porque isso contrasta com o governo central. O governo central não honra compromissos, saiu da, do Acordo de Paris. O governo central ameaça destruir países, ameaça construir muros, o que mostra a importância da diplomacia, inclusive para se contrapor com um executivo pouco antenado com a situação atual do mundo. Então, acho que são dois exemplos para mostrar essa importância. E uma outra questão, a chamar a atenção é que nós estamos discutindo os objetivos do desenvolvimento sustentável na agenda 2030. Mas já há um movimento que tem crescido razoavelmente, que é a agenda 2050, é o mundo em 2050. E a ideia é como se conseguirá valorar, como se se conseguirá apropriar e avançar nesse mundo pós 2030, em que haverá transformações incrementais, radicais e transformacionais. Então essa agenda 2050 parece uma agenda muito distante, mas se nós observarmos a sociedade 5.0 e como o mundo se organiza, nós veremos que alguns desses aspectos do 2050 já chegou. Então, como já chegou? Para olhar à frente, é, me restam cinco minutos, eu vou utilizá-los, espero que bem. Para olhar à frente, precisa estar com os pés no presente e aprender um pouco com o passado. Então, se nós olharmos o nosso passado recente como o século XX, esse século XX, ele levou dois terços dele em guerra. E várias transformações ocorreram durante os períodos de guerra. Primeira Guerra Mundial. É. O que é que acontece na Primeira Guerra Mundial? Acontece a síntese da amônia. No meio dela, 1908, 1913, o Haber consegue preparar a amônia e é a forma que, pré-Joana do Berainer, só que comparar Haber com Joana do Berainer, Nenhuma comparação, só a cabeça científica, mas a pessoa humana sem comparações. Ele chegou à amônia não para preparar o caminho de fertilizantes, mas no esforço de guerra alemão para preparar nitrato, para preparar mais bombas e para que a Alemanha pudesse ganhar a Primeira Guerra. Nesse esforço, ele faz a síntese da amônia. Isso permitiu com que a área de agricultura do planeta no século XX sofresse uma expansão incrível e que a população do planeta multiplicasse por quatro. Era 1,6 milhão de habitantes no início da, do século XX, e terminou com 7 bilhões. Então, esse foi o grande advento de Haber. Do outro lado, foi o precursor da guerra química em grande escala. O Haber foi quem preparou o cloro, e em 22 de abril de 1915, perfilou cloro em IP, é, 5.700 balões de cloro em IP na, na Bélgica, esperou que o vento Soprasse na direção das tropas é, francesas e abriram as torneiras. Milhares de pessoas morreram, até os generais alemães ficaram escandalizados com aquilo. E alguns dos soldados, entre aspas, trabalhando com Haber, eram é, cientistas fardados e usando máscaras à prova de gás. Então, na realidade, uma mente engenhosa que contribui para a população do mundo multiplicar por quatro em um século, ou começa todo um sistema de guerra química em larga escala. Se nós avançarmos, a Segunda Guerra Mundial vem na sequência da Primeira Guerra Mundial, na metade do século. Como consequência, vem talvez um dos primeiros grandes projetos mobilizadores americanos, que foi o projeto Manhattan. É, muito pouco tempo é, chegando ao projeto da Manhattan, foi a Física, mas o Napalm foi a química. <risos> e a guerra de Minas foi a engenharia. Então, todos nós estamos dos dois lados. Então, nesse ponto, talvez a humanidade sofre uma transição. Tem um historiador recente que diz que ela descobriu que ela poderia se autodestruir nisso. Terminada a Segunda Guerra, no rastro dela... Projeto Apolo, que o presidente falou. Um grande projeto mobilizador e realmente um projeto pacífico, mas um projeto de disputa, em que 25 anos depois consegue levar o homem à lua. Então, esse projeto mobilizador só foi viável, inclusive, frente a uma imigração maciça de cientistas do, da, de parte da Europa para os Estados Unidos. Então, hoje, construir muro ou combater... A migração é uma, não é nada agradável, porque o grande desenvolvimento tecnológico dele dependeu dessa migração. E, finalmente, termina a Terceira Guerra, que foi a duas quentes e uma fria, em 1989. E acho que 89 é emblemático para o mundo, que é quando cai o muro de Berlim, e é emblemático para nós. 1989 foi a primeira vez, no, na minha geração, de uma eleição direta para presidente da República no Brasil. Então, veja que esses dois eventos, a geração de 89 está fazendo perto de 30 anos agora. E talvez explique algumas guinadas à direita na Europa, guinadas à direita nos Estados Unidos, guinadas à direita, inclusive no continente americano, por talvez uma geração que não viu guerras, não viu ditaduras bem de perto, como algumas outras gerações viram isso. Então, isso é só para mostrar um pouco que o mundo nosso, hoje, que é muito comparado, que é, Vem da Revolução Industrial, as grandes transformações elas não vêm especificamente da Revolução Industrial. Se observarem, olha, o uso da água, o uso de fertilizantes, o produto interno bruto, tudo isso começa, cresce linear na primeira metade do século XX e cresce exponencial na segunda metade do século XX. Então, essa exponencial é que nos trouxe, na realidade, o mundo, a situação que nós estamos hoje e a projeção de um mundo sustentável e que precisa bastante de ciência na sua sequência. Então, esses objetivos do desenvolvimento sustentável tornam-se preciosos para nós, especialmente nas suas interações. Os maiores desafios estão nas suas interações. E, no final de maio desse ano, houve uma conferência nas Nações Unidas, na ONU, sobre o papel de ciência, tecnologia e inovação para atingir os SDGs. O, é, o embaixador Fortuna estava lá, estavam nessa reunião, 103 países, e, ao terminar a reunião dos 103 países, duas questões ficaram claras. Ciência, tecnologia e inovação é o caminho, é a ponte para atingir os desenvolvimentos sustentáveis. Não se atingirá a eles. E uma frase de um representante da África quando, no discurso final, alguém disse, e a outra meta é, em 2030, ninguém ficará para trás. Um representante da África levantou e disse, olha, mas vocês já deixaram a África para trás há muito tempo. Foi talvez a pessoa mais aplaudida nessa conferência. Então, o papel de ciência, tecnologia e inovação é fantástico nisso. E chamo a atenção, já caminhando para o final, três documentos de uma série deles que é, precisariam ser revisitados e que levaria muito tempo para se discutir, e documentos recentes. Do, é, todos eles da ONU, o desafio das desigualdades, o caminho para um mundo melhor. são é um documento que dá efeito pela área das ciências sociais. Uma brasileira foi a vice-chair da construção desse documento, a Elisa Reis, da UFRJ, é, presidente da Academia de Ciências no Rio de Janeiro, né, questão local, e é um documento fabuloso para que se veja o quanto a desigualdade impacta o mundo. O segundo que eu chamo a atenção de vocês é sobre os oceanos. Já Também no mês de maio, de junho, teve a uma, uma segunda reunião na ONU sobre os oceanos. O lema era um planeta, um oceano, mostrando que os oceanos são a maior parte de interação do mundo. E a semana passada, um dos destaques da revista Nature era essa foto. Semana passada mostrando que a pesca predatória está acabando com os peixes velhos. Ou seja, os peixes estão mais jovens no oceano, e não porque eles estão se rejuvenescendo, porque os velhos estão sendo dizimados. Então, essa é uma questão extremamente grave para os oceanos, lixo, especialmente plástico. Segundo, a acidez, a acidificação dos oceanos está acabando com parte dos corais do mundo, a acidificação dos oceanos... Impede a formação de aragonita. Aragonita é a forma de carbonato de cálcio que forma o exoesqueleto de vários organismos marinhos. Então, esse é um ponto. E a pesca predatória, como eu mostrei o outro. E o terceiro? O terceiro desses documentos, que são vários, educação. Vários já repetiram aqui e é sempre bom repetir. Sem educação não há salvação. Então E tem um excelente documento também que mostra a educação para os desenvolvimentos sustentáveis. Tem uma versão em inglês e uma versão em português. E no Brasil, respondendo meu querido amigo Luiz aqui, quando ele fala do nosso projeto Apolo. No Brasil, nós estamos discutindo dois, um grande projeto com duas vertentes. Um, a Amazônia que queremos, cujo subtítulo é Ciência, Tecnologia e Inovação a Serviço da Sustentabilidade. O outro, semiárido, os desa o desafio das desigualdades requer expressivo investimento em educação, ciência, tecnologia e inovação. Então, esses dois projetos que formam uma grande é, aliança de pesquisa, pode ser muito bem o nosso projeto Apolo. Primeiro, porque essas regiões têm um grande impacto no país e fora do país. A Amazônia, além de todas as fronteiras que ela faz, é interesse do mundo inteiro, inclusive existe um fundo Amazônia e o próprio Luiz mostrou aqui a, o valor, inclusive econômico, que tem a floresta sendo usada com, de forma sustentável. E, o ano passado foi descoberto todo um, uma, um conjunto de recifes de corais na Amazônia que ninguém imaginava que lá estava, 50 quilômetros quadrados de recife de corais, de uma beleza ímpar e de um valor incrível. E precisa de muito estudo, inclusive para saber como eles são tão coloridos, sem que a luz solar os atinja embaixo. É, então, do outro lado, o semiárido nós temos discutido em vários momentos, ainda tem um minuto, em que... O que foi discutido e desenvolvido no semiárido nosso, ele atravessa rapidamente o Atlântico. Rapidamente ele se atravessa e impacta na África em vários locais que são extremamente semelhantes ao nosso. Então, são projetos mobilizadores e são regiões de difícil locomoção, de difícil comunicação e de desigualdade crescente resultados recentes mostram que a desigualdade no Nordeste está subindo e mostra que, ao passo que o emprego está aumentando no Centro-Oeste, está diminuindo no Nordeste. Então, são regiões altamente importantes e mais que toda a previsão de recursos não quer dizer recursos colocados especificamente nessas regiões. A maior força de pesquisa, de ciência, tecnologia do país está nas regiões Sul-Sudeste, e que certamente terão uma grande mobilização e um grande estímulo para trabalhar nessas regiões. Esse programa, fechando, ele tem cinco eixos, foi apresentado, inclusive, na reunião de ontem do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, da parte consultiva desse conselho, não o pleno. E esses cinco eixos refletem o que vários disseram aqui, refletem o que o presidente da academia, o Luiz, colocou, e refletem o que outros vão dizer. Primeiro, promoção da pesquisa científica básica e tecnológica. Fortalecimento e formação de ambientes de inovação baseado no uso sustentável da biodiversidade e dos recursos naturais. Intensificação do esforço de formação, atração e fixação de recursos humanos, extremamente difíceis de formar na região e fixar. Investimentos fundadores em infraestrutura de ciência, tecnologia e inovação. E serviços de telecomunicações que sirvam, inclusive, para telemedicina, para ensino à distância, para comunicação, para transferência de dados, para pesquisa. Então, essa é a ideia que, com essa linha, nós conseguiríamos começar um grande programa mobilizador. Se está discutindo com o PNUD, se está discutindo com o Fundo Amazônia, com várias outras questões. Mas o sonho que nós dissemos ontem, para começar isso, era que, se conseguisse um descontingenciamento seletivo para que esse programa comece esse ano. E o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações tem condições de colocar recursos ainda esse ano nesse projeto. Então, E alguns perguntam, será que vale a pena? Eu digo, o título do projeto, o seu conteúdo e a sua mobilização, você avalia no momento. O impacto, só no futuro. Eu espero que tenha impacto. Muito obrigado pela atenção e terminei no tempo certo Isso é um recorde para um baiano quando dou um microfone a ele. Obrigado. Muito obrigado, professor Jair Subitercú. É, é, eu retive particularmente a informação de foi no século XVI que as pessoas se descobriram ignorantes. Há uma, há uma percepção de que também é, a internet teria feito isso. De, com o advento da internet dos motores de, de busca, as pessoas eh, de se descobriram mais ignorantes do que eram. A segunda é escutar o professor Jailson. A gente descobre que nós éramos ignorantes, porque as interações trazidas também aqui são, são muito interessantes. E, para o público leigo, eh, eu acredito que aquele livro do Jared Diamond, um historiador norte-americano, que vulgarizou uma ideia muito interessante da, das armas, dos germes e do aço como três elementos interessantes, dois deles muito voltados para a ciência e tecnologia, as armas e o aço, e que permitiram o sucesso da ação colonizadora em muitos países. E essa interação entre a ciência a tecnologia, muitas vezes a ação bélica e a diplomacia, me parecem evidentes e creio que um dos objetivos desse seminário seguramente é aprofundar os diversos aspectos dela. Eu vou chamar agora, para dar continuidade ao debate sobre o tema, o meu querido amigo o Carlos França, que está aqui representando o embaixador José Antônio Marcondes, que foi ao Cairo justamente discutir mudança climática, foi chamado um pouco às pressas, mas, como é um especialista na matéria, lá está, que dará a visão do Itamaraty. Muito obrigado. Tem a palavra. Muito obrigado, eh, Ministro Felipe Fortuna. Eu queria começar saudando o Professor Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências, eh, quem tivemos a, a grande satisfação de ouvir antes aqui. Ao Professor Dr. Diego Subintecu, Secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do MCTIC. Ao Dr. Álvaro Prata, que também é presente, desenvolvimento de, eh, Secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério de Ciência e Tecnologia. A doutora Lívia Nogueira, do PNUD, que me acompanha nessa mesa. Ao professor doutor José Fernando Pérez, que é CEO da Recepta Biofarma, também aqui desta mesa. E que eu entendo, por mais de uma década, foi diretor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Queria também saudar aqui o meu caro ministro Paulo Roberto de Almeida, diretor do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, o IPRE e o ministro Manuel Montenegro, subchefe do gabinete do ministro, do chanceler Luiz Nunes Ferreira, e meu antecessor na divisão de ciência e tecnologia, o que me dá muita honra e também me representa um desafio gigantesco. Né? Em nome deles, eu saúdo todos os colegas do Itamaraty aqui presentes. Queria também é, saudar o general Aderico Mattioli, em nome de quem eu, do Exército Brasileiro, em nome de quem eu cumprimento é, os oficiais generais da Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira que presentes, e evidente os oficiais é, e militares aqui, é, parceiros inarredáveis do Itamaraty, também na trincheira da ciência e tecnologia. Queria agradecer também ao senhor ministro Felipe Fortuna, que é chefe da assessoria especial de assuntos internacionais do gabinete do ministro Gilberto Kassab, o seu empenho em realizar esse magnífico encontro. E, senhoras e senhores, é, antes disso também, eu gostaria de registrar a presença aqui é, do dono Alejandro Zurita, da Delegação da União Europeia, e também dos representantes da Agência de Cooperação do Governo Alemão, a GIZ. É, bom, senhoras e senhores, é uma honra para mim participar desse primeiro seminário sobre diplomacia inovação científica e tecnológica, e em especial deste painel que trata sobre a intrínseca relação entre ciência, tecnologia e inovação e os objetivos de desenvolvimento sustentável. Como o ministro Fortuna já adiantou, é, eu sou portador de pedido de desculpas do embaixador José Antônio Marcones de Carvalho, que é o subsecretário-geral de Meio Ambiente e Energia, Ciência e Tecnologia do Itamaraty, que aceitou o convite do ministro Gilberto Kassab para estar aqui hoje, mas que teve de viajar ao Cairo em missão para representar o Brasil na reunião do Conselho do Green Climate Fund, que é um fundo criado em 2011 no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima. Eu espero que isso seja justificativa, aceitável, que vocês têm que me ouvir hoje aqui, não o nosso embaixador Marcos Carvalho. Bom, como já se mencionou anteriormente aqui, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é um marco no regime internacional de meio ambiente, um processo de negociação internacional em que o Brasil julga ter exercido um papel determinante. Para além disso, a Agenda 2030 é um marco em termos de diplomacia científica e tecnológica, cuja negociação se fundou em intenso intercâmbio de dados e de pesquisadores, bem como no desenvolvimento de processos e métodos que identificam os desafios a serem superados e no formato que conhecemos como Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Oferece um plano de ação para as pessoas, para o planeta, para a prosperidade. Nas palavras do secretário Jailson, é uma agenda para a humanidade e fruto de um debate internacional de quase meio século, destinado ao avanço no crescimento econômico global integrado a melhores índices ambientais e sociais. Eu não vou me estender sobre isso, mas os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi objeto aqui de, de essa magnífica intervenção aqui do secretário Jailson, né, tratam de amplo espectro, do fim da pobreza à segurança alimentar, da redução da desigualdade e acesso à energia barata, confiável, sustentável e moderna para todos. O nono objetivo, por exemplo, do, desses 17, menciona construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Na abertura deste encontro, o ministro Aloysio Nunes Ferreira sublinhou que o Itamaraty está atento aos desafios do futuro e que no campo da ciência e tecnologia a eles responde com o fortalecimento do pilar da diplomacia e da inovação. É talvez, diplomacia da inovação, algo difícil de conceituar, porque não substitui a tradicional diplomacia científico-tecnológica e nem com ela se confunde. É um esforço complementar que exige novas ferramentas e que se fundamenta no modelo da tríplice hélice, que demanda diálogo próximo e permanente entre governo, academia e setor produtivo. Aliás, setores que estão hoje aqui presentes no debate dessa mesa. É, eu aprendi essa semana, é, professor Davidovich, quem me ensinou, inclusive, foi a minha subchefe, a secretária Camila Neves Moreira, que está aqui presente, é, que a Royal Society, que o senhor citou em sua apresentação, foi criada em 1660 e, em 1723, ela estabeleceu um posto de secretário de Foreign Secretary, 60 anos antes de que o próprio governo britânico tivesse estabelecido essa posição, não né? O ministro Paulo Roberto Almeida, que foi meu ministro conselheiro na embaixada em Washington, em 1999, na gestão do embaixador Rubens Barbosa, se recordará, talvez, que naquela época o governo norte-americano, na gestão da secretária de Estado, Madeleine Albright, discutia com o Congresso a criação, e eu acredito que ocorreu em 2000, se a memória não me falha, do, do, do Chief Advisory para Ciência e Tecnologia do Departamento de Estado. Né? De modo que eu acho que essa interação entre governo e academia, presente em tantos países, e é já de muito tempo, é algo que tem que ser realmente incentivado. A Agenda 2030, ela como exercício daquele pilar de diplomacia e de inovação, mencionado pelo chanceler, consagra, portanto, a tríplice hélice, essencial para concretizar o plano de ação a que se propõe. Não é? Eu dou um exemplo claro aqui, quer dizer, nos dias de hoje, na disputa por acesso a mercados, as empresas, elas tendem a se afastar da produção suja ou nociva às condições sociais. E, por razões de mercado até, se vêm obrigadas não apenas a melhorar processos, mas também a repensar padrões a partir de base formada pelo conhecimento científico e ditado por políticas públicas. E é aí que entra o Estado na necessidade de criar um marco regulatório que, que, que permita a introdução é, da inovação. É interessante notar a propósito que a inovação, ou melhor dizendo, a necessidade de incorporar a inovação em algum processo produtivo, está presente de forma clara em 10 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isso tem, então, portanto, uma implicação. A de que o acesso a se o acesso à tecnologia não for universal o potencial de bem-estar pode se transformar rapidamente em fonte de desigualdade. Então, qual é a obrigação que isso coloca ao setor público e à sociedade em geral, e também à academia e setor produtivo? A necessidade que temos de fomentar ecossistemas que permitam deixar crescer as startups, é, que incentivem investidores é, inovação, como o Seed Money, ou os investidores anjos, ou seja, é que o marco regulatório, mas que também a sociedade e as políticas públicas estejam abertas a essas novas manifestações de apoio ao setor produtivo, e não são necessariamente pequenas, médias empresas, enfim, são essas iniciativas que se agregam em nichos, se agregam em hubs, não é? como as incubadoras, as aceleradoras. A maior pressão sobre os recursos advinda do crescimento populacional e as oportunidades propiciadas pelo desenvolvimento científico e tecnológico afetam, é claro, a dimensão econômica. O crescimento econômico mundial com maior concentração de renda tende a ser sustentado pelo consumo de países emergentes, que são e continuarão a ser no futuro previsível os principais responsáveis pelo crescimento populacional. E o desenvolvimento da economia da inovação tende a concentrar em países desenvolvidos o maior acesso ao conhecimento científico e tecnológico. Esse é o desafio que nós temos entre os países emergentes, onde o crescimento da população enfim vai gerar o consumo e saber, então, como é que nós podemos fazer para nos apropriar de uma parcela maior do conhecimento científico tecnológico, permitindo que a inovação seja criada também é, enfim nossos nossos nossos territórios, né? E é interessante porque mencionou o professor Davidovich hoje que ao cidadão comum, ou tecnologia pode parecer um tema vago e pouco ligado à realidade cotidiana. Porém, nada será talvez mais crucial para o desenvolvimento do Brasil é, e também de nossa região, né? Eu daria um exemplo ligado à agricultura que foi mencionado aqui por vários palestrantes desse painel e do anterior, né? Se nós tomarmos, por exemplo, o conjunto de países é, Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai, nós vamos verificar que juntos, em 2015, eles escolheram o equivalente a 13% da produção mundial de cinco produtos: arroz, cana de açúcar, milho, soja e trigo. 13% da, da, da produção mundial em 2015. Isso significou 370 milhões de toneladas métricas, né? A projeção para 2050, e eu fico feliz que o secretário Jair só tenha mencionado, que já se pensa nessa agenda, a projeção é que nós tenhamos aqui esses cinco países, não é? É, do Mercosul, é, eles produzam 19% da oferta global, ou seja, passaremos de 13% em 2015 para 19% em 2050. Agora, isso significa, para essas cinco culturas, que nós vamos ampliar dos atuais 370 milhões de toneladas para 780 milhões de toneladas. Então, portanto, esse é um desafio que nós não vamos vencer apenas incorporando áreas para a agricultura, mas sim com a aplicação intensiva de ciência e tecnologia, melhoramento genético de sementes e mudas, o uso da agricultura de precisão, que promove cada vez mais um uso eficiente da terra e de escassos recursos hídricos, não é? É, e isso também envolve o acesso enfim, aos produtores à tecnologia da informação e acesso à internet, porque a agricultura de precisão ela é baseada muito enfim, em dados que sobem para a nuvem, descem da nuvem, não é a nuvem de chuva, é a nuvem da internet. E, e agora, as grandes empresas, os grandes produtores, esses têm sim maneira de colocar o acesso. Então, eu preciso que também, enfim, setores aqui, regiões do Brasil, como o Sul, por exemplo, que é enfim, de pequenas propriedades de cooperativas, que se permita também, que haja políticas públicas que permitam um acesso a, a esses pequenos produtores, aos recursos aí, é, enfim, de internet, enfim, da economia digital. E vou um pouco mais além, eu creio que é o um momento, inclusive, de, de ver como o Brasil pode, na região, auxiliar países, vizinhos, né, a, também a, a atingir esses... É, objetivos do desenvolvimento sustentável. Né? Então, em suma, não há dúvidas de que abrir-se ao exterior, estabelecer vínculos e acordo com outros países, é um caminho positivo para a superação desses desafios e para a consecução dos ODS. Né? É, eu me permito aqui, é, finalizando, é, ministro Fortuna, dar um exemplo prático, que é, é a, a parceria que foi firmada entre a Universidade de Tsinghua, na China, e o Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação em Pesquisa de Engenharia, COP, da UFRJ. É uma parceria feita sete anos atrás, é, na criação do Centro China-Brasil de Mudança Climática e Tecnologias Inovadoras para Energia. Em 5 de setembro deste mês, aqui, de, sete, de setembro, 5 de setembro desse mês corrente aqui, houve um encontro no Itamaraty que reuniu autoridades chinesas e brasileiras da área de ciência e tecnologia. Na ocasião, foi assinada uma carta de intenções entre um consórcio chinês e uma empresa brasileira para investimento direto chinês na produção de biocombustíveis, no caso biodiesel, em Mato Grosso, a partir de uma nova rota tecnológica que foi desenvolvida pela COP em parceria com essa Universidade de Tsinghua. É uma iniciativa bilateral que ultrapassou o caráter inicial de pesquisa conjunta e atingiu, com um resultado concreto, a transferência de tecnologia e consequente investimento no setor produtivo, com reflexos positivos em área crítica de desenvolvimento, do desenvolvimento sustentável. Então nós tivemos aí os três setores: setor produtivo, a academia, não é e, e, e o Estado atuando em um tempo muito curto de sete anos. E por que que isso é importante? O importante é importante porque todos sabemos que na Conferência Mundial do Clima de Paris, a COP21 o governo brasileiro assumiu o compromisso de, até 2030, elevar a 18% a participação dos biocombustíveis na sua matriz energética. É uma meta ambiciosa, mesmo para um gigante do setor de energias renováveis como o Brasil, que terá que produzir em 2030 algo como 63 bilhões de litros de biodiesel, segundo projeções da Embrapa Agroenergia. Então, nessas condições, quer dizer, tanto a adoção de novas tecnologias para o refino tal qual essa de da parceria da COP e né, Universidade de Tinhua, quanto à diversificação das matérias-primas com escala de produção de biocombustíveis, no caso biodiesel e também é, etanol, são inovações mais do que bem-vindas, elas são inovações necessárias. É, secretário Jailson e ministro Fortuna pediu ao embaixador Marcondes Carvalho que ressaltasse o excelente parceiro que o Itamaraty encontrou no Ministério da Ciência Tecnologia, Inovações e Comunicações, na busca de internacionalização do progresso científico-tecnológico brasileiro. Me pediu que dissesse que estamos todos nós no Itamaraty confiantes de que os debates ao longo desse primeiro seminário auxiliarão a ampliar a agenda da diplomacia, da ciência, tecnologia e inovação. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos França, que trouxe a visão do Itamaraty sobre o assunto, e, e a palavra do embaixador José Marcondes, que está nesse momento também cuidando desse aspecto da, que leva em consideração a ciência e tecnologia, que é a mudança climática. É, apenas para aproveitar o, o tempo que nos permitiu aqui, eu vou passar a palavra para a senhora Lívia Nogueira, gestora sênior de projetos do PNUD, aqui representando Haroldo Machado, que é o assessor sênior do Pnud, e que tem a palavra, por favor. Boa, boa tarde. É, eu queria agradecer o convite às autoridades aqui na mesa. É, eu vou tentar ser breve, é, pedir desculpas pela ausência do meu colega Haroldo Machado, que ele teve que ir para um evento, uma reunião de urgência fora de Brasília, e por isso eu estou fazendo a fala aqui hoje do Pnud. Então, brevemente, uh, o que foi solicitado é que a gente do PNUD fizesse uma fala sobre ciência, tecnologia avaliação e os ODS. Eu vou tentar ser breve, porque temos vários elementos em comum, as demais apresentações feitas pela mesa. E, brevemente, para colocar o nosso quadro, que a gente tem a Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que foi de, realizada de 25 a 27 de setembro em Nova York, onde gerou o documento que nos dá a agenda 2030. Uh, só para fazer um breve, uh, uma breve marcação na minha fala, a agenda 2030 ela é um, um, um elemento inovador porque a gente tinha um marco anterior que era a agenda do a gente tinha o objetivo de desenvolvimento do milênio. Os objetivos do desenvolvimento do milênio geravam uma uma agenda internacional de 2000 a 2015. E a Agenda 2030, então, ela gera um novo horizonte, uma nova agenda, um comprometimento internacional para os próximos 15 anos, de 2015 a 2030. Então, aqui a gente tem uma breve fala, que a gente destacou do nosso secretário-geral da ONU, que a Agenda 2030 ela foi construída a partir da consulta global de mais de 7 milhões de pessoas, e é uma agenda das pessoas. Então, tem um elemento interessante que, que a gente puxa, que os ODS, a Agenda 2030, ela diferente de outras agendas, ela vem de resultado, como foi colocado pela mesa, histórico, quer dizer, é um conjunto de vários movimentos que vem há décadas, mas ela foi construída de uma maneira muito participativa, com consultas, tanto à sociedade civil, com surveys, com pesquisas e, e, e, e internet aberta para o pessoal mandar demandas, como com o setor produtivo, como com o setor acadêmico. Então, ela foi construída e a partir dessas apresentações de vários setores e de preocupações desses vários setores, gerou a Agenda 2030. Então, um pouco, como eu já comentei, só para destacar alguns diferenciais que a gente tinha. Na Agenda dos ODM de 2000 a 2015, a gente tinha dois movimentos correndo em paralelo. A Agenda dos ODM, que puxava muito compromissos e uma Agenda Social de melhorias sociais, que eram oito objetivos, e a gente tinha uma agenda em paralelo que corria do desenvolvimento sustentável, muito ligado à Conferência do Rio. É, a agenda dos ODS, ela tenta ser uma agenda holística, porque ela tenta compreender tanto os elementos sociais, como econômicos, como meio ambientais, dando esse caráter de desenvolvimento sustentável. É, alguns elementos, só para destacar, para não repetir a mesa, é, como foi colocado pelo professor Jailson, é esse documento assinado na Assembleia Geral das Nações Unidas, que está com o título e a numeração aí que, se alguém quiser procurar melhor, ele, ele trabalha com cinco eixos, que é o pessoas, buscando então esse foco em pessoas prosperidade, a questão do desenvolvimento econômico, a paz, sociedades justas e inclusivas, a questão da parceria, fazendo um pouco também marcação nesse elemento, que é necessário um conjunto a parceria entre vários setores para poder fazer com que essa agenda se realize, e o foco no planeta. É, a gente tem, então, a gente costuma ver a Agenda 2030 e pensar muito nos ODS. O ODS, na verdade, é esse quadrinho no meio que a gente tem nesse triângulo aqui, é esse triângulozinho do meio. O ZDS é, é um quadro de resultados, então são 17 objetivos. Mas a Agenda 2030 vai além disso. Ela tem um conjunto de visão e princípios, que é um pouco o que os demais colegas colocaram, que é a questão de não deixar ninguém para trás, a questão da integração, a questão de empoderamento dos países. Ela trabalha com meios de implementação, então, de novo, fazendo marcação na importância de parcerias para implementar essa agenda. E ela tem um elemento que a mim me chama muito a atenção, e eu sou meu foco é monitoramento e avaliação de políticas públicas, que ela, diferentemente dos ODM, ela traz um elemento e reforça a necessidade de acompanhamento e revisão por parte dos países. Ou seja, ela estabelece um elemento que para nós aqui nessa mesa e nesse evento é muito importante, a necessidade de fortalecer a capacidade de produção de dados e de análise de dados dos países, para que assim os países eles possam fazer um acompanhamento do segmento da Agenda 2030. Isso é um pouco inovador, porque isso estabelece, nessa, nesse documento, isso está estabelecido diferentemente dos ODM. Ok, então aqui a gente tem os 17 ODS, que eu não vou entrar, porque os demais colegas já colocaram. Só para fazer um, uma pequena observação, é, como foi colocado também, a gente tem 19 ODS, temos 169 metas. Cada, uma, é, é, cada um desses objetivos tem um diferente conjunto de metas. E, além dessas metas, para cada uma delas, a gente tem indicadores. Então, a gente está no movimento internacional, e o Brasil está muito envolvido com isso, inclusive o IBGE faz parte da, do comitê internacional que está discutindo, os indicadores para fazer o acompanhamento das metas ODS. A gente teve no PNUD um encontro com o PNUD, com, com o IBGE, o IPEA, que a gente teve bastante envolvido justamente nessa discussão. Porque, como eu comentei com vocês naquele quadrinho de princípios, um dos princípios do, da agenda ODS é justamente esse empoderamento dos países. Então, o movimento que os países estão fazendo agora é trazer essas metas a nível nacional e ver que indicadores nacionais eles têm. Então, se existem dados, se são produzidos dados para poder fazer acompanhamento dessas metas, e se não são, o que é necessário fazer para justamente gerar essa produção de dados. É, então, vamos entrar no, no, especificamente como o, um elemento que a gente quer do PNUD trazer e destacar aqui para esse evento é como ciência, tecnologia e inovação podem ajudar a acelerar e implementar e monitorar os ODS. Ah, então, a gente visualiza, enfim, resultados também de várias discussões, que a ciência, tecnologia e inovação, elas podem ajudar, nesse quadro que a gente tem da Agenda 2030, a mudança de padrões de produção e de consumo. É, ajudando, então, a gente a repensar como a gente consome, fazendo um parênteses, justamente, a Agenda 2030, ela entra como um compromisso é, do, do desenvolvimento sustentável, mas existe um quadro que eu não consegui colocar na apresentação, que é foi feita uma avaliação, quando saiu, quando estava para sair a Agenda, a agenda 2030, que a maioria dos países países do Norte, eles estão além do, do de uma linha base de consumo, Quer dizer, eles consomem mais do que a capacidade nossa do planeta. Então, o, essa Agenda 2030 traz um diferencial que ela compromete esses países do norte, justamente, com, é, é, diferente também dos ODM, tem um conjunto de compromissos desses países do norte para poder gerar e realizar esse mundo que queremos até 2030. Então, a questão de consumo é um elemento muito importante, a questão da produção, como foi colocado na mesa de energias limpas, também é outro elemento importante, que ciência, tecnologia e inovação auxiliam para a gente alcançar a agenda 2030. A questão de diminuição de vulnerabilidades, aumentar a resiliência, promover o monitoramento cidadão. Isso, novamente, naquele elemento que a gente colocou de implementação e de dados de monitoramento e avaliação, é a gente pensar como mecanismos de ciência, tecnologia e inovação podem ajudar a diversos setores da sociedade a poder fazer um acompanhamento de como a gente está andando para poder cumprir com essa Agenda 2030. É isso, a gente tem vários mecanismos, de software livre, pelo celular, enfim, vários, a, a, a, várias iniciativas estão sendo desenvolvidas nisso. E a questão, como eu já tinha comentado antes, de produção de dados e de fontes de dados de qualidade. Eu não vou entrar muito aqui, o que a gente tentou fazer, eu tenho vários slides onde a gente destaca, dentro do, do, da Agenda 2030, é, parágrafos que comentam sobre a importância da inovação e da tecnologia. Eu não vou entrar, que foi como, é, pelo adiantado da hora, que já foi um pouco levantado pelos demais colegas, mas eu vou passando para que vocês vejam a importância disso e como está destacado, na agenda, lembrando que a agenda ela não tem um fator, ela não não é, é não gera uma vinculação direta aos países, mas ela é um comprometimento de poder influenciar políticas públicas de médio e longo prazo. Então aqui a gente tem em várias metas aonde entra ciência, tecnologia e inovação é, e eu vou destacando alguns elementos um pouco que diferenciam a nossa fala dos demais colegas da mesa, que é um trabalho que o PNUD vem desenvolvendo, que é a questão da localização dos EDS. Ou seja, para a gente poder implementar a agenda 2030, a gente está num trabalho de trazer essa agenda, que é uma pauta de política pública de médio e longo prazo, trazer para estados e municípios, para que eles possam incorporar essa agenda na no seu planejamento de políticas, e assim a gente possa gerar mudanças e poder impactar, então, nessa uma agenda nacional, até o marco de tempo que a gente tem, 2030. Nesse sentido, a gente está uh, fazendo, uh, a gente o PNUD está junto com diversas universidades, a gente desenvolveu um, um, a rede ODS, que a gente tem um site aí, a gente convida aos membros da comunidade acadêmica a se associarem, é, essa rede ela procura então fomentar e unir uh, um grupo de universidades e ele está aberto em expansão aberto a, a adesões para que possam estar discutindo os ODS produzindo pesquisa vinculada a ODS é, e troca de informações entre universidades aqui é um pouco o trabalho que o Penud vem desenvolvendo de produção de conhecimento tem um interessante que eu gosto bastante que a gente lançou há pouco tempo que é o Atlas do desenvolvimento municipal, a gente lançou com IPEA, que é, um dado, é uma produção bem robusta sobre dados. Enfim, são várias iniciativas de produção de conhecimento e de fomentar troca de conhecimento que o PNUD vem fazendo, vem fazendo desde os ODM e com o ODS também, vem ampliando esse trabalho. Como os colegas da mesa comentaram, o, o, a questão da integração é outro elemento que a gente gostaria de, de destacar, porque não adianta a gente pensar em um objetivo sem vislumbrar o impacto que ele tem nos demais objetivos. Então, se a gente fala, por exemplo, na mudança do padrão de consumo, isso tem uma relação direta com o trabalho, com a educação, com o meio ambiente. Então, para a gente estar, tá, sempre estar tá vislumbrando os ODS nessa integralidade. E, por fim, para poder fechar, e eu não receber bronca da mesa, <risos> aqui tem as mensagens principais que a gente queria deixar, que... O primeiro, a Agenda 2030, ela é um marco holístico. Então, sempre a gente procura estar tá destacando essa preocupação entre o social, o econômico e o meio ambiental. É, Para isso, a gente foca muito na parceria. Então, eu estou vindo, eu tive no encontro em São Paulo, essa semana, com o setor produtivo. Então, a gente está vinculando muito e discutindo com vários setores, justamente a importância de ter isso dentro é, de cada setor e de se trabalhar em conjunto para promover a Agenda 2030. E cada evento que a gente está participando, a gente vê que essa agenda está, já entrou em vários setores. É, então, trabalharmos juntos para tirar essa agenda do papel a preocupação que a gente tem em estar visualizando a população mais vulnerável. Porque, a, uma, como a gente comentou aqui na mesa, a questão de não deixar ninguém para trás. Uma das críticas que vinham dos ODS é justamente o trabalho feito em médias. Então, que as médias, muitas vezes, elas, é, elas não visualizam justamente aonde a gente precisa trabalhar. Então, o trabalho agora com a agenda dos ODS, a gente tenta, nesse trabalho de não deixar ninguém para trás... É trabalhar com dados, desagregar dados e procurar identificar justamente os mais vulneráveis e, além disso, onde estão os obstaculadores, os obstáculos de desenvolvimento para a gente poder atacar isso além de médias. É, dentro disso, como eu comentei, o dado por si só é uma coisa dura, mas a nossa preocupação é sempre trabalhar com planejamento, que os ODS ajudem a diagnosticar, planejar políticas públicas, monitorar essas políticas para a gente poder avaliar se estamos cumprindo ou não com essa Agenda 2030. Então, é uma grande oportunidade que a gente tem para justamente ter essa visão de médio e longo prazo. É uma oportunidade que o Brasil ele se insere no conjunto de países signatários da Agenda 2030. Mas isso não impede, da, é, ou melhor, isso, não nos, isso nos chama a responsabilidade de visualizar riscos. E um dos principais riscos que foi colocado aqui por, por alguns companheiros durante o evento, mas que a gente gostaria de fazer um maior destaque, é a importância de que a ciência, tecnologia e informação ela também gera desigualdade. Então, a gente tem que ter preocupação que todos os elementos têm que estar focados no não deixar ninguém para trás. Então, de que maneira essas novas tecnologias elas possam integrar e não excluir mais? Por fim, é isso. Eu queria agradecer mais uma vez a mesa, espero ter cumprido com o meu tempo. Eu queria só elogiar o uso do tempo, mas eu queria salientar nessa sua apresentação é, como foi interessante ver a, o nascimento da ideia das, dos ODS é, dentro da, de uma resolução da ONU e como que ela se reflete agora numa agência das Nações Unidas e a sua preocupação social, científica e diplomática, obviamente. Eu acho que esse percurso é propriamente diplomático e de implementação dos ODS foi muito interessante e original aqui em relação às outras colaborações que nós tivemos. né? Bom, sempre agradecendo a resistência glicêmica da, da, do auditório, a gente vai passar agora... A palavra para o representante de um setor produtivo, o José Fernando Pérez, diretor-presidente da Receptia Biofarma, a quem eu passo a palavra e agradeço. Essa é uma, uma, uma ilustração de um, de um artigo que aparece no The Economist, de 2013. E o título do artigo chama-se Checkpoint Charlie. Os mais novos talvez não saibam o que é Checkpoint Charlie, e é uma barreira, certo? Mas falando uh, de barreiras. E, na realidade, ilustra o princípio da imunoterapia do câncer. O sistema imunológico tem algumas barreiras muito importantes para você não ter doenças autoimunes. Mas tem uma frase na revista Nature, a primeira frase de um artigo, que diz o seguinte, que para um tumor se instalar e se desenvolver, ele depende de uma cumplicidade com o sistema imunológico. O sistema imunológico passa ao largo de um corpo estranho, que é o tumor. Então, a ideia, o princípio da imunoterapia, é romper essa complexidade. Desbloqueando certas barreiras de forma seletiva. Vocês estão vendo aqui que essa barreira tem até um nome. CTLA4. Hã? Acho que tem um pointer aqui. Não. CTLA4. Esse nome é importante. Vocês vão ver depois por quê. E aqui tem... O desbloqueador de barreira. O antibody corpus, é um anticorpo, uma proteína. Uma molécula grande. Certo? E essa, essa proteína tem essa capacidade de chegar ali no checkpoint. E onde é que é esse checkpoint? Esse checkpoint está na própria célula T do sistema imunológico. E eu vou chegar lá, ele levanta a barreira. E ao levantar a barreira, as células T, já estão aqui, elas bravas, né? Atacam o pobre do tumor que não está muito feliz. Certo? Esse é o princípio da imunoterapia. Esse é um artigo de 2013. Certo? Foi em 2013 a revista Science que escolheu a imunoterapia do câncer como scientific breakthrough of the year. Hum? Muito bem. Isso é uma revista. Hum? Opa, agora aqui, essa aí. De novo, pego a revista The Economist, semana retrasada. Certo? Vejo uma capa. E vejo esse gráfico. Esse gráfico é extraordinário. Você vê aí em vermelho a curva de sobrevivência dos pacientes com melanoma metastático com o tratamento tradicional, que é uma quimioterapia mais comumente, mais conhecida, chama-se da carbazina que alguns médicos, de forma metafórica, chamam de um placebo tóxico. Vocês vejam que em cinco anos, morreu todo mundo. Melanoma metastática é uma sentença de morte em cinco anos. Aí vocês vejam o que aconteceu quando o CTLA-4 entrou na equação. E veja aqui, isso aqui são anos. CTLA-4... Dez anos depois do tratamento, você tem 20% dos pacientes que sobreviveram. Na verdade, esses pacientes, dez anos depois, estão em remissão. Mas daí entra uma outra molécula, um outro, um outro checkpoint modulator, PD1. Certo? Ainda mais efetivo. A curva não vai até aqui porque ainda não, não deu tempo. Mas vocês vejam, não tem dúvida. Vai ser quase 40% de sobrevida. E aqui em cima, já são as curvas que estão começando a se fechar, são projeções das combinações, em particular combinando o anti-PD1 com o anti-CTLA4. Isso é grande notícia para o mundo inteiro. Mas para o Brasil não é. Porque um tratamento com essas drogas custa 390 mil reais por ano por paciente. Sendo que, tipicamente, um paciente é tratado por dois anos. Está fora do alcance do nosso sistema público, e não só do sistema público, de muitos planos de saúde, dos mais comuns. Então, nós temos um problema. Aliás, o câncer é um problema, certo? O Jair, falou aqui do, do efeito demográfico, o câncer é um problema que vai ficar. É um problema sério, porque é uma doença cuja incidência aumenta com a longevidade. Com a longevidade. As pessoas cuidam do, da hipertensão, da diabetes, do colesterol, hábitos mais saudáveis e tal, mas, bumba. E está a incidência aumentando. Já é a segunda causa morte no Brasil, vai virar a primeira, como já virou no resto do mundo. Certo? Então, na realidade, nós temos um problema sério. A nossa população não vai ter acesso. E aí, ponto importante, o ponto importante é que essa, essa metodologia de atacar o tumor, ela não vai ao tumor diretamente, ela vai às células T. Então, eu exemplifiquei com melanoma, que foi o primeiro caso. Mas, na realidade, cada mês que passa, isto não é uma metáfora, cada mês que passa tem uma nova indicação para a qual está sendo aprovado pelo FDA, pelo EMA na Europa e pela própria Anvisa. Tá? Então está aprovado já para melanoma, que foi a primeira indicação. Está aprovado para cabeça e pescoço. Está aprovado para pulmão. Está aprovado para linfoma Hodgkin. E não é mesmo. E, Na verdade, se eu pegar de sexta-feira passada, foi aprovado para tumor gástrico. E se eu pegar segunda-feira dessa semana, foi aprovado para fígado. Nós não vamos ter acesso a isso. Certo? Mas nós podemos ter acesso. É nisso que nós estamos trabalhando. Acho que acordei vocês. <risos> o que nós pretendemos é que nós temos duas moléculas duas moléculas que estão sendo desenvolvidas pela Recepta em parceria com uma empresa dos Estados Unidos, a Genos que uma é um anti-CTLA4 e o outro é um anti-PD1. E eu quero voltar aqui um pouquinho, porque essas moléculas já estão no mercado. Tem uma, mercada, uma molécula da Bristol-Myers, outra molécula, da, um anti-CT4 da Bristol-Myers, e dois anti-PD1s, um anti-PD1 da Merck, e o outro anti-PD1 da Bristol-Myers. Você fala, o que a recepta está fazendo nessa nossa brincadeira? Você jogo para a gente grande, não é verdade? É mesmo. Isso aqui é uma, é uma molécula, uma proteína muito grande, nós conseguimos gerar duas moléculas, um, um CTLA4 e um PD1, com essas propriedades. Chegam no checkpoint, se ligam ao checkpoint e têm a mesma funcionalidade de desbloquear. Mas mais importante que isso ainda, de que tudo isso, é de que a composição, a fórmula química dela. A fórmula química desse hominho aqui, nossa, é diferente da fórmula química, uh, no conjunto de aminoácidos, certo? Que faz o uh, o anti 4 o anti um da, um aqui, da Bristol -Myers, e o antipedium 1 da maior que da Bristol Mayer e o antisseteraíl. Então, na realidade, nós temos uma molécula, esse, o projeto era esse, era gerar essas moléculas, e nós começamos esse projeto em 2012, antes da febre, certo? Bom, nós estamos um pouquinho atrasados. Mas, na verdade, nós estamos beneficiando de, de todo o acúmulo de conhecimentos que foi feito né, com relação a essas drogas. E as drogas foram geradas. Essa etapa de risco de gerar molécula com essas propriedades foi cumprida. Aí nós conseguimos mostrar que essas drogas não tinham toxicidade e que podiam ir para o teste clínico. Então, o FDA já autorizou o teste clínico de fase 1, nós estamos fazendo em parceria nos Estados Unidos, porque fase 1 no Brasil é uma coisa complicada. Então nós estamos completando os ensaios clínicos de fase 1 dessas duas moléculas. E pretendemos, em junho do ano que vem, começar os ensaios clínicos de fase 3, vamos pular a fase 2 para poder oferecer aos pacientes de SUS, em particular, essas moléculas a um preço da ordem de 15% a 20% do preço que está sendo praticado por essas moléculas. Bom, isso é o que a Recepta está fazendo. certo? E aí eu volto um pouquinho para trás para explicar porque, na realidade, isso não cai do céu. Porque, na realidade, você pode se perguntar, bom, por que uma empresa como a Recepta consegue... Por que a gente pensou, em 2006, quando a gente criou, que dava para fazer uma, uma empresa como dessa no Brasil? Porque tem uma infraestrutura de serviços... Tem uma infraestrutura de serviço, tem uma competência científica e tecnológica disponível que pode ser mobilizada. Certo? Isso é importante. Estamos falando de ciência, tecnologia e inovação. Essa competência pode ser mobilizada. Certo? Uh, existem muitos testes clínicos sendo feitos no Brasil, mas são feitos em geral por multinacionais. A Recepta foi a primeira empresa brasileira a fazer um teste clínico de fase 2 com uma droga de tratamento de câncer. Isso porque as multinacionais investiram em testes clínicos no Brasil e criaram uma competência, uma infraestrutura, hospitais, técnicos de enfermagem, e empresas para fazer logística de transporte das drogas, tudo está isso está disponível para isso. Além disso, tem uma nova cultura de estímulo à inovação no país. A recepta só existe porque houve essa mudança cultural. Nós tivemos muitos apoios governamentais, muitos apoios da FINEP, tá certo? o para é sócio da empresa. O, a FINEP colocou um fundo também. É e eu tenho investidores privados, que também acreditaram, colocaram generosamente e visionariamente o um investimento inicial para começar o projeto. Hã? Vários programas. Usamos todos. E, finalmente, investidores mais velhos. E o Instituto Ludwig. E a recepta deve ser considerada como um spin-off do Instituto Ludwig. O Instituto Ludwig é um, um instituto internacional, que tinha uma filial aqui no Brasil. E conheci o Instituto Ludwig por meio da minha passagem pela FAPESP. Fizemos um projeto de pesquisa básica de genoma do câncer. E, e aí, então, nasceu essa ideia, porque eu descobri que o Instituto Ludwig estava mudando o modelo operacional deles e queriam concentrar mais na parte de pesquisa básica e estimular empresas que fizessem essa ponte entre a pesquisa básica e a indústria farmacêutica. E eu sou um físico teórico. Fazendo ciência que, com um pouco de self-deprecation, diria ciência inútil. Sabe? E eu passei 12 anos da FAPESP que também me ajudaram a pensar um pouco mais ciência e tecnologia. Eu estou aqui para representar o setor produtivo, estou um pouco envergonhado, porque, aliás, o setor produtivo pode estar um pouco envergonhado de estar sendo o seu representante aqui na né? Mas o fato é que, na verdade, eu estou querendo dar isso aqui como um exemplo de que é possível conjugar uma série de circunstâncias, apoio governamental, competência instalada no nosso parque científico, certo? e investidores, certo? para você fazer projetos bastante ousados. Eu só quero completar dizendo que nós, um exemplo... Um outro exemplo interessante do que nós estamos fazendo, esse aqui é o primeiro licenciamento de uma patente brasileira, internacional, de uma droga para tratamento de câncer. É uma outra droga, um outro anticorpo, que, não, que é mais tradicional, que não se liga às células T, mas se liga ao próprio tumor. E eu quero só mostrar uns dados que eu acho muito interessantes. Esse dado aqui é interessante. Nós geramos esse anticorpo aqui no Brasil, a patente é nossa, nós fizemos, esse anticorpo se liga muito bem a tumores de ovário e de pulmão. Nós provamos isso por ensaios de imuno feitos na USP, Faculdade de Medicina, com, marcando o anticorpo com radioisótopo, colocando o, o tumor no camundongo, injetando o anticorpo e vendo que ele só ia para o tumor. Ótimo, ele fazia tudo isso, só chegava no um tumor, não se ligava a ter sido saudável, mas quando eu fui fazer ensaios em modelo animal, fracasso, não tinha nenhuma eficácia. Mas ele só se ligava a tumor. E bem. Então nós licenciamos a propriedade intelectual para uma empresa chamada Mersana. Esse produto aí, quem entrava vai ver a Mersana. A Mersana fez ensaios de modelo animal. E olha os resultados promissores que eles obtiveram. Está aqui, olha, para o pulmão. Trataram o camundongo por três semanas. Esse aqui é o nosso anticorpo. Desapareceu o tumor. Esse aqui é o mesmo um anticorpo que se liga ao mesmo alvo da Genentech. Ele começa a cair, mas aí sobe. E esse aqui é não fazer nada. Ah, esse é o primeiro faturamento da empresa. Cash up front. E nós vamos receber milestones agora, porque em dezembro eles vão aprovar o ING, tá certo? E em janeiro eles começam o fase 1. Em fim do ano que vem está o fase 2 começando. E cada um desses são milestones... E nós poderíamos receber, se der é tudo certo, porque nós torcemos, é, cerca de 70 milhões de dólares só de Miles Stones E vamos receber royalties. Mas nós temos uma agenda Brasil e guardamos os direitos brasileiros certo, de comercialização para poder oferecer aos nossos pacientes certo, a preços... Porque nós somos uma empresa que tem esse apoio tão expressivo, é? então, nós temos esse compromisso na nossa agenda e poder oferecer a preços condizentes com a capacidade de pagamento do SUS. É o que eu queria passar para vocês agora. Obrigado. Muito obrigado. É, sem dúvida, o é, José Fernando Pérez provou que consegue é, sustentar a atenção da plateia por um longo tempo em condições de grandes é. obstáculos. E eu mesmo fiquei aqui buscando qual seria o ODS do qual o senhor estava falando. E para introduzir aqui na nossa discussão, mas eu acho que existe a ODS da saúde, a ODS da inovação industrial, então eu vou é, me permitir achar que foram esses ODS que foram tocados aqui, de qualquer maneira, parabéns também para a empresa que o senhor representa. Eu abro para o debate, é, aqueles que conseguirem falar, dessa, <risos> <risos> <risos> É só fazer um comentário motivado pela exposição sobre o DS, que eu esqueci de falar na minha apresentação, mas está tão relacionado, é que a Academia Brasileira de Ciências tem um grupo chamado Ciência para a Redução das Desigualdades. Né? E é um, isso faz parte de um, uma comissão mundial que foi proposta, de fato, pela Academia Brasileira de Ciências, quando o IAP, que é o Interacademia Partes, realizou uma reunião no Rio de Janeiro, é, então, é um grupo que tem representantes de vários países, é uma parte do, do Inter Academy Partnership, né? e nós vamos ter uma reunião na China, agora, dia 9 e 10 de dezembro, com essa comissão de coordenação, que tem membros de vários países, é, para levar adiante esse tema. E já há uma pesquisa que começa a ser feita por esse grupo no Brasil, que é um trabalho que eles começam a fazer. Participam desse grupo o Ricardo Paes de Barros, a Elisa Reis, Simão Wartmann, Paulo Bus também, da, que é da, da Fiocruz. É? Então, a, é uma contribuição da academia a essa linha de atuação. É? Perfeito. Por favor, a letra. É, eu queria endereçar aqui o professor Pérez também. Eu fiquei curioso, são dois, dois desenvolvimentos distintos. O primeiro que eu entendi seria por síntese química e aquele, esse segundo aí são os tais dos anticorpos monoclonais, é isso? E depois, esse primeiro caso, quanto reduziria esse tratamento para os brasileiros? Entendi que está aí quase 300 mil reais por ano e com esse desenvolvimento sendo feito pela, pela, pela empresa, isso reduziria enquanto aqui? Em primeiro lugar, é interessante que o, o, o governo brasileiro está no pior dos mundos, porque ele não pode oferecer essas drogas, porque não tem como pagar, mas a, a judicialização, o governo é obrigado a pagar isso aí. Né? E, e com os, um, um impacto terrível, e, e com essa demanda, com a aprovação para todas essas indicações, você não sabe onde vai parar isso, não tem, não tem limite. E, mas nós esperamos, com os apoios que a gente está tendo, as parcerias que nós estamos formando, que a gente possa oferecer, isso não é óbvio, mas a gente acredita que consiga oferecer com a ordem de 15% a 20% do custo. Ainda é caro, mas é, é 20%. Né? E, e essa, essa é a nossa missão. Eu, eu, eu queria pedir desculpas se tiver algum médico na plateia, meu, meu filho, que é médico, ele fala, pai, como você fala dessas coisas aí, as pessoas acham que você está entendendo alguma coisa. E a minha resposta para ele foi: filho, para mim isso é suficiente. <risos> Surita. Bom, gostaria. Obrigado, Alejandro Surita, é. eh, União Europeia. Eu gostaria de sublinhar. Eh, a relação de a pesquisa e inovação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no sentido que o Programa Europeu de Pesquisa e Inovação Horizonte eh, 2020 gostaria de informar que um dos objetivos do Horizonte de 2020 é utilizar 60% do orçamento final em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eh, o programa eh, tem a duração de 2014 e 2020 Agora, depois de quatro anos, 47% do orçamento é utilizado em temas relacionados aos 17 objetivos de desenvolvimento. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado. Eu acho que nós, até por razões morais e éticas, temos que terminar aqui. É, a, nossa, o no, o nosso, é, prime, a primeira parte do nosso seminário Eu quero agradecer muito a participação de todos E agradeço genuinamente Sem que seja só um ato protocolar Porque o interesse de vocês Nos levou a, a uma apresentação é, ágil Com debates e com muito interesse E deixando aqui muito inseminado muitos, muitos, muitos temas Que poderão ser é, debatidos Inclusive nos próximos painéis eu vou, por uma, até por respeito aos próximos palestrantes, eu vou começar os, o painel número 3 pontualmente às 3 da tarde e eu espero que vocês aguentem o mais rápido almoço que já tiveram na vida. Muito obrigado e até a volta.